Sai, sai, sai, pega aí. O cá! Que isso. Olha o cara pulando igual a desgrama. Ah, essa não é numa Volta, volta, volta. Tocor, tocou, tocou. Não, eu tô sem, eu tô zero placa, eu tenho que.. Sai, sai, sai. Tem então, um cara tá chegando. Ah, já era, velho. Foda. Fudeu. Ah, boa. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Fica atrás do droga. Tô atrás, tô atrás O cara tá chegando, o cara tá chegando, vai nele, me solta, larga de mão. Boa, boa Se agora para ficar de boa